nós vamos atualizar agora a aba vendedores então clica nos vendedores se você for o único responsável por vender uvas na sua fazenda você seleciona a opção o viticultor é o único vendedor e pode finalizar se você tiver filhos ou outras pessoas na sua propriedade que são responsáveis por venda dessas uvas, você coloca aqui as informações dessas pessoas. colocar aqui o um número fictício. Tem que pesquisar esse dado aqui, é para validar. E aí se não se ele não tiver cadastrado no sistema, você coloca aqui o nome do seu vendedor. Os dados de inscrição estadual, se ele tiver. E salva o vendedor. Terminado, você pode finalizar a sua declaração. Nesta tela de confirmação, o sistema está te alertando de que, depois de finalizada, essa declaração só poderá ser alterada depois, se você fizer uma declaração retificadora. Tá? Então, você não pode simplesmente apagar essas informações e fazer de novo. Você tem que fazer uma declaração retificadora. Se você tiver verificado todas as abas e confirmado de que as informações estão corretas, você seleciona o botão sim. Se você quiser fazer uma última conferência, você seleciona o botão não e confirma todas as informações antes de finalizar a declaração. Então, selecionando sim, ele apresenta a informação de que você finalizou com sucesso a sua declaração e pergunta se você quer imprimir o seu recibo de entrega, tá? Eu sugiro que você imprima o seu recibo. Selecione a opção sim e imprima ou salve ele no seu computador. Aí, aqui, o sistema fez o download do seu recibo, tá? E ele pergunta se você gostaria de imprimir a declaração completa. Você também pode imprimir a declaração completa. E ela aparece aqui também, tá? Então, aqui está o seu recibo. Todos os seus dados, os dados da sua propriedade que você está apresentando a declaração, a data que você finalizou a sua declaração, tá? E aqui embaixo nós temos a autenticação desse documento, tá? São dados que você pode posteriormente entrar no sistema e confirmar que este documento é um documento verídico apresentado que, de acordo com o que está no sistema. E aqui é a declaração da produção de uvas, é da SAFRA de 2018, foi a sua primeira declaração apresentada no, do, da SAFRA de 2018. E aqui tem as informações que você apresentou: a identificação da propriedade, as, os seus parreirais, com identificação do parreiral, espaçamento, área total, a situação, se houve alguma condição na safra, os dados de cada uma das cultivares. a sua produção e destinação, os seus compradores, seu vendedor e aqui a data de finalização da, da sua, declaração. sua declaração. Mais, Mais uma, uma vez, vez, informações sobre o controle, um código de controle do documento que você pode posteriormente confirmar a autenticidade deste documento no site do Ministério.